Oi, gente. Meu nome é Vitor, é, pode me chamar de Toru. Eu estudo engenharia mecânica na Universidade de Brasília e os meus principais hobbies são fotografia, desenhar. Desde criança eu já eu acho que eu já tinha uma certa afinidade com o país e aí eu adorava desenhar. E aí eu comecei a ver alguns animes que começaram a me inspirar, tipo, a querer desenhar melhor. Aí eu assistia, sei lá, Cavaleiro dos Ojiagos, Pokémon, Chorato é... se eu não me engano. E aí eu queria desenhar bem igual eles desenhavam. Eu comecei a ficar mais interessado também na cultura japonesa. Eu comecei a assistir alguns animes que tinham música japonesa no final. E aí fiquei interessado, tipo cara, que música legal, quero aprender a cantar isso. E aí, a, a partir disso, me interessei também na língua japonesa. Então, eu olhava uma letra japonesa de uma música e queria ter, entender aquela música. E eu fiquei, caraca, pra me entender essa música, agora eu preciso aprender a língua japonesa. E depois a cultura japonesa, que eu comecei a ficar muito interessado. Tipo, é, na história japonesa, é, em como as pessoas lidavam antigamente isso o que mais me fez interessar na história do Japão talvez tenha sido a Shinoyasha, Yasha que tipo se passa na era feudal no Japão e aí eu ficava pensando cara como é diferente da era feudal que a gente estuda em relação à Europa eu decidi ir ao Japão no momento que tipo eu não tinha dinheiro não tinha como eu ir para o Japão com dinheiro meu ou com o apoio da minha família. Então, acontece que surgiu a oportunidade do Sem Sem Fronteiras. De começo, eu nunca pensei que eu ia escolher o Japão. Então, eu tinha pensado em outros países, tipo, Austrália, Nova Zelândia, é... Como é que é o nome do outro país, gente? Noruega. Tipo, eu queria sempre países diferentes, porque... Eu pensava que escolher um país convencional como Estados Unidos ou França, Inglaterra, Portugal, Espanha seria tipo convencional demais para mim. E eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de experimentar coisas diferentes. Tava olhando lá os países que estavam oferecendo a bolsa e aí nada, surgiu uma bolsa pro, as bolsas para o Japão e eu fiquei tipo, muito feliz, eu fiquei, caraca, o meu sonho de infância, que é tentar conhecer mais sobre a língua, sobre a cultura japonesa, pode ser realizado agora, então, vou tentar sim. Você se inscreve no site mesmo do próprio programa e você coloca informações como de qual universidade você é, qual as universidades que você quer escolher pro Japão, porque eu tenho que escolher três universidades, no caso do Japão, três opções de universidades principais que estão na listagem deles do programa Sem Sem Fronteiras. E aí você vai escrever tipo, um resumo falando o porquê você é bom o suficiente para ir para aquela universidade, quais são as, o, os seus interesses, que fazem ser semelhantes ao que tem na universidade para você poder estudar lá. E aí você vai falar quais são as suas pesquisas no Brasil, o que, que você faz na universidade aqui, o que, que mais te interessa no seu curso e relacionar isso com quem está lá no Japão. Com alguns laboratórios que tem lá de pesquisa e você gostaria de participar. Você também envia documentos como o seu histórico escolar. E então... Nesse caso, é importante frisar que é importante você ter boas notas na universidade que você... isso pode abrir portas novas para você Por exemplo, realizar um sonho desse de morar no exterior, estudar por um ano É... Gente, me reparei isso tá fazendo reflexo no meu homem, desculpa Então, e aí? Poxa! Eu escolhi, em primeiro lugar, a Universidade de Tohoku, que fica em Sendai No caso, eu não tinha muito apoio dos meus pais eles me, pagavam de vez, me mandavam de dinheiro de vez em quando, quando era possível, só que nem sempre é possível. realidade daqui não é tão fácil assim. Mas o governo dava uma bolsa de 99 mil ienes. Esse, além desses 99 mil ienes, no primeiro mês a gente recebe um auxílio instalação, que é para ajudar a comprar as coisas da casa, tipo se eu precisar de futon, de cobertores, de travesseiros. Etc, tipo de auxílio, esse tipo de gasto, né? No começo do programa. É, o auxílio também, material didático, que é pra comprar o seu notebook, ou iPad, cadernos de livros, entre outros. Também, as passagens. É, a passagem de ida, ela é paga num valor interiço. Tipo, era, foram dados 2.500 dólares. Sim, 2.500 dólares. Mas eles foram convertidos de acordo com uma cota, um câmbio que eles criavam tinha mais ou menos dois reais, então ela tipo, cinco mil reais. E aí cinco mil reais você tem que se ligar com ele pra comprar sua passagem. Ou você acha uma passagem mais barata, ou você acha uma passagem bem mais cara e tem que pagar arcar com o resto também. E, mas é tipo, é bem de boa de achar bar... passagens mais baratas que cinco mil reais. Então, o auxílio que o governo dá é de noventa mil ienes por mês. Com esse dinheiro, que aparentemente parece até muito... Só oh, que não é. Você tem que arcar com o aluguel, você tem que pagar a sua alimentação, e também o seu lazer e outras coisas, viagens, gastos também com burocracia dentro da universidade, materiais de estudo, livros, cadernos ao longo do semestre. Tem momentos que você gasta pra caralho, principalmente em relação ao inverno, que começa a esfriar, você tem que gastar muita energia com ar-condicionado, com aquecedor no caso, e aí é, fica pesado, fica bem difícil controlar esse dinheiro. Tipo, você acaba não, não podendo gastar com nada demais, porque é algo bem contado. Acontece que em outros, outras prefeituras do Japão, se elas são consideradas prefeituras de alto custo, aí você recebe um auxílio a mais. O que eu acho bem justo também. Porque, por exemplo, em Tóquio, o aluguel é tipo muito. É mais que o dobro do que eu pagava em Sendai. Então, faz todo sentido ter esse auxílio a mais na, na bolsa de tudo certo. É, eu tenho uma notícia muito triste. Infelizmente, o, sim, o programa de Ciências Sem Fronteiras ainda não tá, não tá mais funcionando. Foi cancelado e as últimas bolsas foram dadas semestre retrasado, se eu não me engano. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre essa minha experiência no Japão, é só acessar esse meu blog que eu tô falando... Eu sempre estou atualizando lá com novas informações sobre inclusive sobre a língua japonesa, sobre a cultura, sobre tudo que eu vou estar falando aqui no blog, no vlog mesmo. E aí também, se você tem alguma pergunta, sobre alguma dúvida, sobre minha experiência no Japão, alguma coisa, curiosidade que você queira saber sobre esse processo de ser um intercambista para uma universidade do Japão, sobre esse tipo de coisa, sobre a cultura, sobre a comida, sobre a língua japonesa, sobre mil coisas aí que vocês quiserem saber. É só perguntar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo também. E aí, é isso aí. Muito obrigado pela, por estar assistindo esse vídeo, e se puder, dê um like aqui embaixo também. Eu vou agradecer bastante. Mata, né? o que a moon in my Lookin'